Oi pessoal, beleza? Aqui Fernando Brazero. E hoje vamos um daqueles clássicos absolutos dos melhores dos melhores do mundo Top Gear do Super Nintendo Esse para mim é um dos melhores jogos de corrida já feito Chupa esses novo Forza o, Até o, o Horizon Chase Turbo foi feito em homenagem a ele, cara Top Gear, ele, é, ele ganha na sua simplicidade No não inventar moda trilha sonora bem atrativa a jogabilidade básica porém ela tem suas peculiaridades ah, os mapas são muito legais tem os que são bem dificilzinho eu, eu vou jogar no, no automático mas uma hora eu vou me desafiar a jogar no me desafiar a jogar no, no manual, eu nunca joguei carrinho branco né, que é o Vai, ele não é tão rápido quanto o vermelho ó. Mas ele chega de 0 a 100 bem mais rápido Ele é mais lento na verdade, se for parar para olhar E ele consome menos, menos gasolina Esse aqui é o consumo é médio Ele é todo mediano O tempo de 0 a 100 é, é mediano E a velocidade é 220 esse aqui gasta um pouquinho mais ó. Mas ó, o, o T-Grid eu não sei o que é <risos> Então bora Opa, apertei errado. Aí, apaga, apaga, apaga. Aí. Automático. De controle. Carrinho branco. Acho que deu. Play game. Ah, tá. <risos> a primeira pista não tem mistério. Três curvinhas. Toca pra acelerar. Olha a trilha. Primeira coisa é aprender a. Quando eu botar o botão, eu acelero. Ai! Aí! Aí, vamos. Ai! Vamos ultrapassando. Olha só, rapaz! Sei que é televisionário. Teve emocionante. Se tiver. Ba... Vou... Ah, tem que deixar bem alto. Deixar bem alto. <risos> Um ponto para menos, que nem bife. Vamos meter um turbo. Ver se a máquina tem turbo para usar, eu tenho. Aí, já estamos em primeiro. Agora começam os retardatários. Só atrapalhar, desgramentos. Aí. Aqui a gente usa o turbo só por usar, essa né? para poder, já, já que tem, né? É que nem o se tem poder é para usar. Aí, rapaz, primeiro lugar, a máquina também ficou em segundo, dois segundos de diferença, mais ou menos. Tá ótimo. É o Retro Computer. Boa, vamos lá, Retro. Agora já tem mais uma curvinha mais complexa, três voltas. Tá show de bola em Los Angeles. Vamos ver qual é essa pistinha. Ah, malandro! Bonitinha a pista. Ah, tem, tem o time certo aqui ó. pra arrancar. Meio. Ai. Ali, rapaz. Deu o um Olha lá, Ronaldinho Gaúcho. vai lá. Sai da frente. Sai da frente que é pouca curva. É pouca volta. É, Rapaz, perdi tempo com esses caras. Cadê? É. É. Dá uma nitrada aqui pra ganhar a posição rápida. Ah, mordição. Dei impulso no vizinho. Aí, de bra, de bra, tem que de bra. Boa, já estamos em quarto. Terceira, agora cadê Deus, cara? Aproveitar que tem nitro. Aí segundo. Tu que é o primeiro? Ah é, rapaz, não, eu que sou o primeiro. Cara, eu me criei jogando no automático, né? Mas jogar no manual deve ser desafiante também, que tu controlar a velocidade e tudo mais deve ser difícil. Eu me lembro do Monaco GP do Mega Drive. Monaco GP do Mega Drive eu, eu zerei ele no manual, porque depois de muito teste, né? Eu, eu percebi que tu conseguia desenvolver mais o carro no manual. No automático, ele, tipo, não, tu não conseguia render 100% da velocidade. Já no Top Gear eu sempre joguei no, no automático eu sou, Fui sempre preguiçoso Vambora fazer uns testes Fazer uns testes de jogar no manual Aí, Acho que agora já é Aí máquina tem ficado em segundo Então enquanto é Até primeiro segundo tá bom Ganhar é mais umas duas corridas de, de Diferença, deu um segundo e pouco cara. Parece pouquinho Mas a gente abre uma vantagem Graças aos nitros, né? Não vamos esquecer que o nitro nos ajuda nesse sentido. Olha ah, a musiquinha. Ah, essa pista é linda! E a trilha sonora também. Pista larga de noite. Os farolzinhos ligados. Ah, faz, tá louco. Adoro essa pista. Já vou, eu não tenho medo, eu descasco um nitro aqui, já de início, porque eu quero che chegar em primeiro de uma vez. Daí quando eu tiver em primeiro fica mais fácil, tá? o resto é retardatário. Aí, simbora. Uma desvantagem do carro branco é aqui, ó, nessa, nessa essa retona que tem. Tipo, o máximo que eu vou conseguir chegar é, 220, é 210. Os outros têm o um vermelhinho e chega até 240, se não me engano, 230. Mas claro, eu chego nessa velocidade mais rápido. Mas eu, num retão... Num retão ele tem vantagem. Aí só vai. A gente não chega também numa, numa etapa que tem que abastecer. Como o meu consumo de gasolina é, é mínimo nessa primeira vamos supor, nessa primeira temporada aqui eu praticamente não preciso, não preciso abastecer olha lá, o meu adversário está com 236 km por hora eu chego só a 215, então ali, ali ele tem vantagem ali o nitro é importante para mim mas tem pistas da segunda temporada em diante que o é abastecimento é obrigatório, assim, a gente não consegue terminar são 5, 6 voltas. A gente precisa abastecer, senão já é Elvis. Mas nessa primeira temporada. Eita malandro! Nessa primeira temporada aqui a gente ganha uma certa vantagem por não ter que abastecer. Não, desgraçado! Não. Uf. Tinha que ter um retardatário, o um Rubinho Barrichello, no meio do caminho. Ainda bem que a máquina não usa os nitros <risos> Bora retro é, A gente tá com 15 pontos de vantagem Então a gente tá mais tranquilo agora Ó, essa aqui é uma, ó, Seis voltas Se não me falha a memória, essa aqui é a, é a última da primeira temporada, né? Aí, arrancamos. Óbvio, essa é a vantagem, ó. Chegamos de 0 a 100 mais rápido que o, que o carrinho vermelho. Só que ele tem... Ele chega a velocidade máxima dele é maior que a nossa. Ah, essa gente. Ah, caramba. mole. Aí, aí, o cara quer me bater, rapaz. Se é pra lá. Oh, quarto, beleza. Já bom. Tô engatando aqui a, a posição boa Eita! Hehehe! <risos> Slow MIG é legal, olha, tamo em segundo, beleza Olha aí, rapaz! Survival Ah, se ele engatou, agora já era, agora ele tem A vantagem da velocidade Eu Tô com os Nitro aqui, mas tô de boa Oh, oh, vou pegar essa curva aqui para engatar um nitrinho. Pegar uma, uma distância do segundo e terceiro. Agora sim. Oh, ali, ali daquela parte da direita que vocês viram que tinha uns tonelos, umas plaquinhas, ali é o pit stop. nós então, se tu não tomar cuidado, se tu precisar abastecer e não tomar cuidado, tu bate ali e já era. Tu perde tempo, perde uma volta, acaba o combustível e já era a corridinha. Aí, sempre nessa retinha aqui é bom dar um nitro. A retinha mais compridinha que eu tenho. Mas agora eu vou guardar. Ali ó, o pitstop ali do lado. Vou guardar o meu nitro para a última volta. Com <risos> aquela cagada de emergência. Aquela jogada ali aqui. Ah, meu Deus, eu preciso que eu é o nitro. Essa pista que não é difícil, ela é, ela é bem larga. Olha, ó, pode ver que a máquina ali embaixo já tá acabando com o combustível. Faltando duas voltas. Ele, ele praticamente vai ser obrigado a abastecer, senão já era. Olha está tá vendo? Ele vai ter que pegar um, um pit stop, ó. Ele diminuiu. Ele não vai abastecer? Ih, rapaz, vai acabar. Acho que ele aguenta mais uma volta, será? Tá com dois skins de gasolina? Vamos ver, vamos acompanhar. Ele acompanhar, a gente tem mais uma volta ainda Ele não vai aguentar todas as voltas, não sei se ele vai chegar no, no posto de gasolina Final lap ele abastece e acabou a corrida pra ele Ali ó, viu? Entrou no pit stop, olha ali, que legal <risos> Animaçãozinha. Ele não precisa encher o tanque, né? Ele só precisa botar o suficiente pra terminar essa última volta Isso também é uma estratégia que o pessoal às vezes tem que se dar por conta às vezes a gente jogava eu, eu tô a agonizada Tá acabando gasolina, mas eu, eu, eu aguento aí desse, até o final O consumo de gasolina é muito mais, é, é baixo né? Que a gente ia pro pit stop Tá, tudo bem, fomos pro pit stop Só que em vez de abastecer só o que a gente precisava, a gente enchia o tanque Mas era desnecessário oh, Ih, rapaz, o computer não ficou nem décimo Caraca, computer, o Rich passou no final Ali, Retro ficou em primeiro lugar. Parabéns Retro. você é um grande piloto. Ó, o password é moonbath. Tipo, eu não sei o que é bath. Bath não é banheiro. <risos> Bathroom. Bom, sei lá. Agora vamos para a segunda temporada. tentar a segunda temporada já é mais complicadinha aí vamos, vamos aqui aqui eu vou fazer um teste né na primeira temporada nós somos campeão tranquilo mas a, a segunda ela é mais técnica né é cheia de curva e tudo mais Por isso que eu fico pensando como é que é jogar numa ah, jogar na, na no manual Nesse aqui ah, essa escurva é fechada dá pra sair direto A fechada do capiroto Olha a trilha rapaz, isso que é trilha Olha ali rapaz, a jogando do deserto Aqui eu adorava não né, mas muito costumeiramente bati de cara nas placas ali né? Daí eu tava ralhado Aqui nessa pista é difícil imprimir velocidade rapaz, tá louco? É nem impressora velha, que é difícil imprimir Aí, ó, sai daí, cara. Sai daí, mano. Olha ali, que desgraçado. Aaaaaah, tá vendo cor? cara. Eu é demais. Isso aí, tô em terceiro. Aí, rapaz, tô em terceiro. Nosso primeiro segundo já se já foi o descobridor lá. Quatro voltas, mas eu já gastei dois. Nem. Entro. Tem que chegar perto dessa gente aqui. Não sei se eu vou escapar. Ah, maldição. Não sei se desse aqui eu escapo, de ter que abastecer. o Revolta em terceiro, rapaz. Me passou maledeto. O primeiro e segundo já se foram. Nossa. Acabando já o combustível. Essa pista aqui acho que quanto mais curva, mais, mais combustível eu gasto. Ah, retardo da tarde do capeta. As curvinhas fechadas mata, rapaz, mata toda a velocidade. Só então, que a gente está de carne na grama. Aí. Agora, agora tem que buscar esse primeiro segundo colocado aí, Tá difícil. 220 cravado aqui, mas é, vai ser bravo. Ah, retardatário. Ele já tá na curva, né? Eu não, consegui, eu não consegui enxergar ele ainda. Eu vejo pela bolinha no mapa. Ah, full low. Droga, vou ter que abastecer.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 Primeiro colocado não, não vai abastecer? Ah, daí é sacanagem. Ah, tem um nitro aqui sobrando. Vai! Ah, que difícil! ah, é. maldito! falta volta pra pista, ele. ah, nem com Nitro ah, droga, não, não consegui buscar ele caraca, já comecei mal ah, Rich, Rich foi, foi em segundo no campeonato passado Mete o print no peru Bom, não é aqui ó. Essa aí é a pista do peru formato da pista né, já entrega Então Vamos lá Eita, também uma bangornada na bunda ali Sai daí, rapaz Ficou tudo amontoado Sai daí tá, tá, tá. Né? Eu, eu, eu botou um balão, você é cego? Fica todo mundo batendo em mim, rapaz. Ah, não, vai, cara! Ah, não, não, não, não, não, não. Ah, essa pista é só curva, cara. É pista de drift? Sai da frente, mano. Sai da frente, mano. Sai da frente, cara! Aí, agora, agora tá fluindo. Não tá, não. Ah, maldição. Só vai, cara. Ah, não. Vai. Ah, que pista horrível, cara. Sai da frente, mano. Ah, desperdicei um turbo aqui. O cara nem... Que pista do capiroto! Ah, não, meu! Sexto lugar e batendo! Ah! Desgraça, sai da frente! Tanta curva numa pista, vamos tomar banho. Sai, imundícia! Ah, passei no último segundo. Essa foi bonita. Ah, fiquei em terceiro, mas. Ganhar gente não vai, é, rapaz. Paul e Bernie. Cadê a gente, rapaz? Estamos em quarto, 22. Tá difícil. Sem ganhar. E seis voltas aqui, com certeza vai ter, vai ter abastecimento. Sem assim, uma vitória vai ser tenso. Ah, pistinho de areia ali ainda. Acho que as primeiras duas pistas ali é pro cara sai da frente, cara ali. É pro cara se estressar, se desestabilizar. E na, nessa daqui tentar recuperar a posição. É, caramba. É, volta, volta! Sai seus carros gêmeos! estão conseguindo ganhar um espaço. O piloto de pista reta também é bravo. Eu quero só fazer curva. É verdade, piloto de pista reta. Sai, merleca. Ficou parado na frente, só estrovando. Sai, sai, sai, sai, sai. Ai, mudice Nice ah, computer ah, Retardatário do capeta Não, cara! Sai da frente! Aí, agora sim. Agora cuidar é para não errar muito. Ah, muito disso. O meu, meu rival já teve que abastecer, que tinha cumprido. Ah, eu falava que não bata e não no caminho. Agora eu consegui imprimir bastante velocidade. Não, não sai daí. Eu aguento um pouco ainda. De gasolina. Lá vai. É, peguei a distância. O do meu rival. Eu, eu consigo. Ah, meu rival eu consigo acompanhar a distância. Na do segundo colocado eu não sei quanto que eu tô. Final lap. Ah, oh, desgraçado! Sai na frente. Não, anda. Eu tô sem... Eu tô sem... Que pizza, stop nada. Eu aguento. Sai, é só sair da frente que eu aguento. Sai, cara. Tem retardatário, bandeira amarela. Bandeira azul, sei lá. <risos> é uma das bandeiras manda essas bandeiras aí, mandou o retardatário sair da frente na Fórmula 1 Aí, moleque, vitória! Ah, foi em terceiro meu rival, as áreas é dele E eu consegui pegar primeiro, culto, eu vou risquendo de gasolina Boa, Retro! Onde é que nós estamos? também tá em segunda, rapaz, o Paul ainda está em primeiro de pista do Brasil são 3 voltas vamos lá Brasil vai Brasil dá sorte aí Brasil vai dar uma derrapadinha mas vai essa aqui é uma pista de poucas voltas ela, ela é comprida mas tem poucas voltas ah, Tem umas placas largas no meio do caminho Sai, rapaz Os caras botaram botando placa dentro da pista Os caras são loucos ah, Esses retardatários aqui Tem uma raiva deles, não de pegar assim pegar E trocar de jogo, de ser jogo de corrida de Ser jogo de tiro De contar ah. Dá uma de Ronaldinho Gaúcho e de bra só de braço Aqui tem um Cuidado quando chegar no retão ah, Acelera, demônio Aí. Tá faltando duas voltas Eu tô em sexto Se for o Paul, o Rich Que é que estão tá em primeiro Eu tô ferrado Já é o vice-campeonato Só ganhando, né Terceiro, ó, tem dois, tem um carro ali. Ah, sai da frente. Segundo, tá, agora tem que achar o primeiro. De derrapado perdi uma velocidade boa, mas. A prestação não bate Primeiro colocado, ele já tá fazendo. Mardito! Ele já tá fazendo a volta. Essa curva que ele já fez Fazendo essa curva aqui é um retão Cadê ah, o cara? Cadê que é tudo, né? Ah, primeiro Não Maldito Para de bater Desgraçado não, não acredito que perdi na última volta. Ah, oh, que desgrama. Era o Rich, não era o Paul. Ah, moleque, fomos campeões ainda. Jurei que ia dar Meldes. Olha aí. Ah, rapaz. Ganhamos a segunda temporada também. Mas a terceira em diante fica para um próximo vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a degustação aqui do Top Gear do Super Nintendo. Espero que vocês tenham curtido mesmo. Eu curti bastante, me emocionei aqui, mas consegui, rapaz. Só na jogada cagada. Muito obrigado que acompanhou até aqui, pessoal. E até a próxima.